Galera que é iniciante aí no bodyboard ou no surf também, hoje eu vou estar tá aí dando dicas de que onda escolher para começar a pegar onda, né? Então, você aí que tá, tá bem no comecinho, ainda ali já tá descendo as primeiras ondas ou você que não sabe nada de bodyboard e está querendo é, começar a entrar nesse mundo das ondas, hoje eu vou estar tá dando dicas valiosas para vocês é, de como escolher a onda, saber qual onda descer e também como descer essas ondas. Então, se você aí está começando no bodyboard, esse vídeo aí é para você e vamos nessa pra água que hoje eu vou estar tá tentando passar aí todo o meu know-how para vocês melhorarem e progredir, progredirem no bodyboard. Vamos nessa! Tá, galera! Vou começar o vídeo, eu vou separar um tanto em três partes. A primeira parte eu vou falar é identificar a onda, né? Vou falar um pouquinho de ondas. A segunda parte eu vou falar onde ficar para pegar essas ondas. E na terceira parte eu vou estar dando dicas pra vocês de como descer essas ondas. Então, primeira coisa que a gente tem que ficar tem que ter em mente que existe partes do mar, né, do line up que a gente chama. Então, essa parte aqui é o inside, essa parte do meio a gente chama arrebentação e a parte de trás é o outside. Então, inside, arrebentação e o outside, tá bem? Então, assim, pra a melhor onda pra gente descer, que é a onda que, se vocês quiserem evoluir, vocês não tem que pegar, ela provavelmente vai estar no outside, lá no fundão, né, que a galera que tá aprendendo geralmente chama fundão. Então é onde ela tá quedando lá atrás, que é pra onde a gente vai, mas se você estiver bem no comecinho mesmo, eu, é, eu acho que é muito legal você ficar aqui no inside, porque aqui você vai começar a ter uma noção da velocidade da onda, que ela tá passando, é, vai ter uma noção também de saber que quando vocês estão na prancha em cima da prancha é diferente na teoria <risos> para a prática então aqui o inside é muito importante para quem está é, começando também tá então começar aqui no inside e passar a repetação que aí vai ter furada remada também envolvida e depois é, ficar lá no outside lá no fundão que é a parte que aí vocês vão começar a ter uma evolução já de manobras e, e essas coisas assim, tubo, essas coisas assim mais é, pro nível mais intermediário para avançado, tá bem? Então vamos nessa, <risos> vamos entrar. Então é pronto, para explicar isso, é, então falando isso eu queria explicar para vocês. Aqui no inside, né, nessa parte aqui de baixo, geralmente onde fica as zonas espumadas, então se vocês estão vendo tá cheio de espuma. Ó. Tem muita onda de parede. O onda de parede é aquela onda que é a onda mais clara. Tem é espuma e tem a parte é, da, da parede da onda. A onda ideal para a gente pegar, que é o nosso foco, porque né, tem que ter, é a onda com parede. Então, aqui a gente está dando para ver se sai de cima. Tem espuma e então tem a parte que fica mais limpa. É a parte que não tem espuma. Então, o ideal, a onda ideal que a gente quer é a onda que não tem espuma. E pra isso a gente vai ter que ir lá pro, pro fundão, que é o que eu vou pra vocês agora. E eu vou estar explicando um pouquinho onde ficar melhor pra pegar essas ondas e como a gente vai descer essas ondas, tá bom? Então vamos nessa. Mas na cabeça pegaram mais não Olha galera, uma, uma, uma dica aqui importante. É.. Eu tô entrando meio que num arguero, numa corrente de retorno. Então tá sendo bem fácil entrar. Se a gente, tiver tá muito no começo. Evitar essas zonas, essa, essa zona, né? Mas quem já tiver um, um know-how maior, já tiver mais expert, <risos> é, pode usar essas, essa corrente de retorno para entrar o nosso elevador. Então, numa grande, quando eu for numa grande, geralmente eu uso essas correntes para entrar e todo mundo que é pró também usa, que é muito mais fácil, tá? Ela puxa para dentro. All right. Estou aprendendo no começo. Tem uma mania de ficar ou muito dentro, né, muito mais profundo, ou muito para baixo. Então, muito para baixo, que seria um pouquinho mais para baixo daqui, talvez 5 metros daqui onde eu estou. E esse é ruim porque pode tomar na cabeça. Pera aí Que pode tomar na cabeça, né? Então vai ficar sempre tomando, não vai descer muita onda, que o objetivo da gente é descer onda, quando vem sufar, ou ficar muito dentro e ficar boiando muito tempo. Então deixa aqui nos comentários é, quem é você. Que fica muito aqui embaixo, fica tomando muita onda na cabeça. Sempre que vem surfar fica. Nossa, eu tomo muito onda na cabeça. Ou então se você é. Que fica muito lá dentro e perde um pouco aí também as ondas. Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar para pra saber, tá bom? Ó. Então vamos nessa. É, agora vocês já sabem do inside, do meio, né? Do, da arrebentação. E aqui do fundão. Ó. Agora eu vou estar é, tá explicando um pouco pra vocês como saber qual é a onda legal para descer, né? Tem duas coisas aqui é, mais importantes É Uma, se você tá... começou a vir aqui pra dentro da do, do fundão, pro pro side <risos> e tá ainda ali tentando perceber como é que é eu aconselho que você pegue uma onda um pouco esfumada tipo essa, ó e depois começa a fazer a base de ir para direito direita ou para a esquerda é, Porque vai te dar um pouco mais de noção também de onde está, de estar tá na água Também te descer de desfrutar mais a onda Então é importante vocês é, é, terem isso na cabeça Que existem dois momentos quando você está começando a aprender Quando você já está no outside então, É um momento que você vai descer ainda essas ondas que já são ondas quebradas E vão tentar ir para a parte da espuma e depois tem um outro momento que quando você já tá craque nisso, você passa a descer a onda quando ela ainda não quebrou. Então nessas duas opções, tanto na quem já tá no comecinho quanto quem já, já, tá, já tá um pouco avançado nisso, é... vocês têm que saber que <risos> toda onda ela começa na remada, eu já falei isso aqui em vários vídeos e eu vou ficar falando porque isso tem que, ser... tem que ficar bem gravado na cabeça de vocês, se vocês quiserem evoluir. porque se você não tem uma boa remada, se você não sabe remar, não adianta, galera. <risos> a onda não vai te levar, você vai estar tá aqui só boiando. E é demais também porque a remada ela é importante para você passar ali na parte da arrebentação para entrar. Então, uma coisa que vocês têm que começar a ter sempre na cabeça que a remada é muito importante. Então, até quando não tiver a onda, vai remar porque você vai começar a, é, a criar condicionamento também do seu corpo. Para você ter, ficar tão, tanto apto, apta para estar dentro da água, quanto também tá apto, apta para descer a onda, então é importante também. Tá então, ó, desculpem se o áudio não tá tão bom, porque lá fora eu tava com microfone aqui. Eu não tenho como tá com o microfone aqui da água. Eu tô, eu provavelmente eu tratei esse áudio, mas é às vezes acontece como é água e tem vento. Eu espero que o áudio esteja mesmo legal para vocês pegarem essas dicas todas, tá bom? Então vamos nessa. É... ó. Vamos lá agora tentar... Bom, desculpa, pulo eu parte. Você encontra aqui, às vezes eu, eu pulo, que eu fico com a cabeça acelerada. É... então a remada é muito importante, né? Qual é a remada que a remada que a gente mais usa para descer a onda? É a remada... Aqui tem um braço na mão, um, um braço na frente da prancha E geralmente esse braço aqui, que vocês têm que ter é, consciência Esse braço tá sempre empurrando a prancha para baixo, certo? Nunca A prancha nunca tá assim, ó Ela tá, tem que estar sempre empurrando para baixo E o outro braço No caso, eu tô segurando com o braço direito, né? O outro braço, ele vem remando aqui Então eu tô com o braço aqui segurando, que é o então que eu tô segurando a câmera agora E esse outro braço tá remando o que é que é um dos maiores erros aqui que a galera faz? É estar muito pra frente da prancha. Isso aqui tá mal, a gente tem que estar para trás. Porque nessa remada a gente tá remando com um braço e outro braço segurando e o pé de pato ele tá dentro água. Então se você tá muito pra frente da prancha, você não vai estar tá conseguindo bater o pé de pato direito, ó. Não faz aqui tá errado, ó. Porque aqui eu não tô tendo... Meu, minha remada não tá funcional. Então você tem que ir para trás da prancha e qual a altura ideal. A altura ideal é que você consiga estar com o fato de sempre dentro da água. Olha como é que eu estou remando. Ele não tá, assim, está mal, assim está certo. Porque assim eu estou fazendo tração. Tá? Então, está dando para perceber aí. Ó. Peraí eu fingi remada, é a remada que a gente vai usar. Um braço na frente, o outro remando e o pé de pato batendo. Opa! Que é remada dois por um, tá bom? Então, fechou. Agora vocês já sabem identificar que é a onda de parede, né? Que é a onda, então, pra ficar a descer. A remada é essa remada que a gente vai usar pra, pra pegar a onda. E aí vem o pulo do gato. Que é o que... Geralmente a galera tem, é, no começo tem dificuldade, que é quando vocês estiverem remando, que é um erro que a galera às vezes rema, vai entrar na onda e rema batendo o pé de pato, com os dois braços na frente assim, aqui, e batendo no pé de pato, né? Essa remada não é pra fazer, tá bem? E aí o que que, o que, que acontece? Você, mesmo se você estiver remando com a remada 2 é, tem um momento que é o momento que você desce a onda e depois é o momento que você bota a base então um erro comum é, galera, remar com a mão aqui já da base imagina se eu vou pra direita, certo? então já tem uma base aqui, ó eu tô remando aqui e daqui eu já desço isso é mal, porque você é, tá com uma, uma posição na prancha de remada e você já entra na onda com posição de remada e no bodyboard, galera? <risos> o, o corpo de vocês é a prancha então, tem que ter muita, muito cuidado de, na hora que estiver remando, descer a onda primeiro. Então, nas primeiras vezes, você pode até descer com as duas mãos. E eu falo descer a onda, é descer para baixo, viu? É um pouco redundante isso. Mas, mas é, a onda é uma descida, então, muitas vezes a pessoa já rima na parede, rima querendo ir para a parede da onda, e isso tá, tá mal, tá? Então vamos nessa, agora eu vou descer a onda. Agora você já sabe a remada, já sabe onde é que ficar. Vamos agora descer a onda. Então eu vou começar a descer na onda espumada e depois indo pro lado. E depois eu vou descer uma onda mais parede, assim. A onda que tava tá legal, tá bom? Então, vou ficar um pouquinho mais feliz, porque eu acho que tem onda mais espumada. E vou começar a descer, descer a onda, dropar. E depois tá colocando... É. E ó, ah, quem não é inscrito e quiser aí estar tá acompanhando esses conteúdos de boi E YouTube tem esses 10 posts, tem uns blogs também. Aqui. Vou ficar amarradando aí de te ter aqui como inscrito, como inscrita. Então, é, se quiser se inscrever aqui, não vou! Peraí. Eu tava falando, se quiser se inscrever aqui eu vou ficar feliz, tá bom? Então os claro que caras aqui embaixo ficam juntos para receber notificação dos vídeos Aquela onda ali era legal pra seis Uma e depois ia pra parede Então, se você tá bem no Tá começando a entrar é, Começando a pegar onda, né? Não é bom ficar muito dentro Mas é até bom ficar muito embaixo Então pra vocês saberem onde é que ficar Oi. Saber onde é que ficar é aqui, tá dando para ver mais. Tem as partes que estão espumadas. Ó. Então, se tem uma parte que a é água, por exemplo, essa parte aqui, ó, tá esfumada, e se é sinônimo que a espuma tá passando ali. Então, quando vocês estiverem aqui dentro, essa parte do outside é justamente a parte que não tem espuma, né? Então, quando vier o set, vão ter uns momentos aqui que vão ficar com espuma. Então, esses lugares são os lugares legais para você estar. Tá para começar a descer as primeiras ondas. E lembrar que pegar a onda leva porrada, então vai se acostumando Vocês vão levar a porrada aí. Mas é, depois com um o tempo vocês vão começar a ter um nossa maior de respiração. E isso vai, vai ficar normal. Tá, le... tá levando, tá furando na cabeça, tá bom? Vamos Oh, esse vai ser legal. Vou querer dar esforço. Aí, esse aqui foi mal. <risos> Mas espere aí. A primeira onda que eu desci é, Ela tava tipo Como que o mar hoje tem muito vento A parte da É o sem corte É o, a realidade não é de tudo, Mas como hoje tem Tem muito vento A parte da parede Ela tá muito pequena Então a primeira onda que eu desci eu tentei ir para a parede da onda, mas ela já não existia por conta por do vento Quebrou muito a onda Então a onda foi basicamente toda espuma. Na segunda parte Na segunda onda, desculpa Eu já consegui ir um pouco mais na parede eu Já consegui ir um pouco mais para a parede Mas a onda está muito rápida, porque a maré é vazia Aqui é onde eu estou ficando E está com vento Então... Nesse caso aqui, a remada ainda é mais importante, porque como não tem muita parede, a gente vai ter que ficar um pouco mais atrás para deixar melhor onda. Eu vou ficar um pouco mais atrás, ó, para mostrar para vocês. E a ideia é pegar essas ondas que são ondulações, né? Hoje, por exemplo, no momento 1, um, <risos> que, que é uma espuma aqui não sai de volta da parede, e estar tá um pouco mais difícil, mas faz parte é a realidade de quem pega onda. É, a gente não pode nunca esperar um mar perfeito para aprender ou para evoluir. A gente vai evoluir mesmo nesse, nesse tipo de condição, que é a condição de hoje, condição ruim. Essa espuma se desse espuma para cá era até boa, mas lá tá, tem que estar mais lá dentro e às vezes, galera, é, quem tá começando às vezes mas tem, tem pessoas que são assim, tem pessoas que não. Tem pessoas que ficam descendo de muita onda, que está muito bom no começo, mas depois tem que qualificar as ondas. E tem pessoas, outro tipo de pessoas, até deixar embaixo qual o tipo de você, pessoa que você é. <risos> e o segundo tipo de pessoa é aquela que fica esperando a onda perfeita. Então o ideal é que vocês peguem muitas ondas no começo e depois vocês comecem a qualificar as ondas, tá? Porque vai começar a evoluir na remada, a posicionamento. É, tempo na, na, na onda também, então a postura na onda Então é importante também Tentar pegar bastante onda Aí pra, E pra ir evoluindo Tá Vou pegar aqui outra Olá <risos> vou pegar... tá, A galera tá aqui embaixo, ó, Mas é... Faz no... um pouquinho mais pra baixo E eu tô aqui um pouquinho mais pra dentro Que eu vou tentar pegar... Uma onda com mais ondulação Pra depois ela ir Pra eu pegar um pouco mais de parede, né? Era o que eu tava falando pra vocês do metro. Acho que vem alguma coisa ali Ó, oh, acho que vem alguma coisa ali Corre ou Ó, Nossa, Pode ser assim, hein? Corre oh, olha? Da onda, né? Então olha, quem tiver muito no comecinho, galera Tem aqui um vídeo aqui no canal Que eu fiz é, alguns dias atrás Algumas semanas Vou deixar aqui embaixo na descrição Que eu falo da postura da prancha também Falo da postura Do passo a passo da remada também Fora da água Então vocês vão ter um pouco mais de noção Tá? Eu vou entrar e vou pegar mais onda vou né? Albi, oh, para mesmo mensagem Uh! De outra dica que eu já falei aqui, mas para vocês terem atenção que na hora que eu for agora remar, próxima, eu tô sempre empurrando Opa! Quando eu vou descer a onda, eu tô sempre empurrando o bico da prancha, como eu falei, para baixo porque se ele estiver assim para cima, eu tô tipo fazendo é, um, um atrito na água. Tô botando peso para trás, então eu não vou conseguir descer muito a onda. Então, é super importante, na hora que vocês estiverem no momento de descer a onda, descer a onda. Botar o peso para baixo pra a prancha conseguir descer, tá? Olha essa. Olha, ó. Acho que vocês conseguiram reparar que eu correi pra baixo. Aprende pra presidência... descer. É, que até para quem não tá, tá no comecinho, para quem já sabe, já descer onda e tudo, tem umas dicas super importantes de posicionamento que é muito legal para vocês evoluírem, tá bem? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tamo junto e espero que vocês eu e passo a passo também uh! <risos>